Yeah. Complicadamente Complicadamente falando Não peço que se entenda Mais um prisioneiro fugindo de algema No corre correndo lento Tipo um sonho louco É o pesadelo real Que a alma sente Complicadamente Mesmo com todas as peças Quebra a cabeça, no encaixe, Ilusão de si. Ha. Falo um rap bom, só mais um som Que não vale nada, infelizmente O rap ainda não paga as contas de casa E se eu parar, quem vai fazer acontecer por mim? Quem vai sonhar por mim? Quem vai me levantar se eu cair? Sou eu por mim É Deus por nós, esse é o jogo Vida não é videogame, eu devo tá ficando louco É complicado, sempre achei que ia ser fácil fazer um som, jogar na rede Estourar a boa, ficar milionário, caminho é difícil Fato, entre becos estreitos eu passo, só que o diferencial é que eu nunca paro Difícil não falar de joias, dinheiro, carro importado, vendedor de sempre tem o melhor salário público-alvo escravos da mente presos em correntes de aço que sempre caem no conto do vigar. inspiração é saber que ainda tô vivo ainda tenho uma missão e por isso eu não desisto sempre cumprindo a função com um estilo ha! É sobre isso, trabalhar, ganhar dinheiro pra poder acordar mais rico E não, eu não me importo com sua opinião Vocês não sabem da metade que eu vejo com minha visão Ofuscada, mas que ainda funciona apesar das pedradas Que a vida dá verdades jogadas na cara Complicadamente o que os olhos não vêem, alma sente Tô sempre à frente, consciente Viver o presente é o melhor jeito de viver. Talvez estejamos aqui só pra aprender. Um bom aluno dessa vida louca, pela madrugada de moletom e touca, sob a luz da lua, solidam nas ruas lotadas de corpos vazios e mentes trancadas. A chave pra todas as portas. Quem tem a resposta? Divisão do pão. Essa é a ó. Oh, oh, oh, oh. Complicadamente Que os olhos não vejam almas sem. Não paro por nada, essa é minha lei. Eu nasci para ser rei gigante, gigante.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 Sinfonia da vida, episódio 3 Complicadamente e yeah, RNC Produções Mais uma.